Boa noite, eu sou Paulo Verneck, eu sou jornalista editor da revista 451, que é uma revista dedicada ao livro. E é com muita alegria que eu estou aqui. Gostaria de agradecer à organização pelo convite, pela oportunidade de assistir a esse debate tão é, importante para os nossos dois países é, nos dias de hoje. Tem um certo clichê que diz que o passado, na verdade, não existe. Na verdade, ele é uma representação do nosso presente. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. É, os dois intelectuais que estão aqui são grandes nomes da cultura é, luso-brasileira e que têm atuado de maneira determinante para entender os nossos países, a dinâmica política, a dinâmica histórica que a gente vem atravessando. Eu queria apresentar os nossos autores convidados, o Fernando Rosas, é muito conhecido aqui no país pela sua obra. A meu lado aqui está a a grande Lília Schwartz, que é uma figura fundamental no Brasil de hoje, que também tem atuado em diversas frentes. É uma é uma editora muito importante, fundou uma das editoras mais importantes do Brasil, que é a Companhia das Letras, e que hoje está presente em Portugal.